Regressão no espaço e no tempo A nona lei da apometria, a lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Costumamos fazer o espírito regressar ao passado para mostrar-lhe suas vivências, suas vítimas, sua conduta cruel e outros eventos anteriores à existência atual, no objetivo de esclarecê-los sobre a lei da vida. Há ocasiões em que temos de lhe mostrar as injunções divinas que o obrigaram a viver em companhia de desafetos para que aconteça a harmonização com eles, além de outras consequências benéficas à sua evolução. O conhecimento aqui, ou no plano espiritual, é luz. Tão logo se esclarece, sentindo, sobre o funcionamento da lei do karma, qualquer sofredor desencarnado dá um passo decisivo em sua evolução, pois se elucidam suas dolorosas vivências passadas com todo o cortejo dos não menos dolorosos efeitos. Também usamos essa técnica e com grande proveito para conduzir magos negros ao passado, a fim de anular os campos energéticos que receberam em cerimônias de iniciações em templos. Tão logo projetamos energias em forma de pulsos, por contagem a sintonia se estabelece e haverá de permanecer até que campo vibratório se desfaça, por ordem do operador com a volta da entidade ao presente. Quando isso ocorrer, nosso irmão revoltado se pacificará, completamente esclarecido. Não poderia ser de outra forma. A transformação espiritual é automática quando ele vê as cenas e as sente, revivendo-as. A visão do encadeamento kármico implica iluminação instantânea.